Bom dia, aqui no assunto de emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é muito bom. Uma das, um dos erros que quando as pessoas querem emagrecer fazem é não querer comer os carboidratos, por quê? Qual é a função dos carboidratos? Musculatura E daí faz a pessoa ter uma, uma gordura no corpo maior se a pessoa não comer os carboidratos. Ou seja, carboidrato é uma, uma energia que é fonte sua e a pessoa vai estragar a musculatura não, e fica com um percentual de fato de mais gordura no seu corpo então, a menos que a sua dieta diga para não comer carboidrato, coma! Não pense nessa bobagem